O atual ministro, Ricardo Salles, eh, parece que tem deixado alguma coisa a desejar. Bom, e, e que nos deixa preocupado, eu gostaria de saber do senhor que o senhor entende tudo no que se diz respeito nesse aspecto. No próximo dia 22, agora de abril, o nosso presidente Jair Bolsonaro vai estar reunido com John Barney, o presidente dos Estados Unidos. E o presidente dos Estados Unidos, com certeza, vai fazer uma cobrança em Jair Bolsonaro. Porque o Ricardo Salles disse que só melhoraria o desmatamento se os Estados Unidos liberassem 20 bilhões de dólares para isso. E isso é óbvio que não vai acontecer. Agora, como é que vai ficar a situação do Brasil? Especificamente o Brasil, porque... O, gran, o legítimo representante de nós brasileiro, nossos brasileiros é, é o nosso presidente Sérgio Bolsonaro. Eu pergunto para o senhor como vai é ficar a situação do Jair. Não é um tanto preocupante isso agora para essa próxima reunião, coronel? Extremamente preocupante, Sardinha, por conta de alguns fatores que vem desencadeando aí de, ao longo de vários anos em especial desses anos na gestão do Ricardo de Aquino Salles, por conta das metas do desmatamento. As metas do desmatamento, ele tem aí alguns pressupostos. Quais são os pressupostos legais? É a tolerância zero, a fiscalização, é a valorização do servidor público federal, e você tem dois fatores muito grandes, J Sardinha e os seus ouvintes do canal Mais Brasil. Por conta do que a, o ministro Braga Neto já disse que as Forças Armadas não, vai, não, não vão participar mais da Operação é, Verde Brasil. Então você não vai ter mais as Forças Armadas você vai ter somente os agentes da, da, do IBAMA. Como eu já falei na, anteriormente, esse ano vão se aposentar em torno de 100 servidores públicos federais do IBAMA. E o ano que vem, 400. Então você tem aí do efetivo de, do, do IBAMA, em torno de 7.500, em torno de 900 fases em fiscalização, você vai ter aí um contingente de 500 agentes de fiscalização. Sem o aporte das Forças Armadas, bem como o aporte da Polícia Federal. Por que sem o aporte da Polícia Federal? Porque houve aí, na sexta-feira retrasada, ele desmoraliza, desmoralizou o, o delegado da Polícia Federal muito importante, muito competente, chamado Alexandre Saraiva, que fez uma grande apreensão no Pará, de 130 mil toneladas, e ele disse que foi uma apreensão duvidosa. Então, a gente pode ter, nessa reunião que o presidente vai ter com os Estados Unidos, os resultados no limite de uma sanção do Brasil perente outros países. Sanção, que tipo de sanção? De os Estados Unidos proibir que os países que fazem parte do acordo aí de Paris, que fazem em torno de 194 países, uma sanção de não importar e nem é, em nem receber produtos do Brasil. Então, a gente vai ter uma sanção, a gente já está com o um problema da pandemia, que muitas empresas estão em uma situação financeira crítica. E, tendo essa sanção dos Estados Unidos, em especial aí a sanção para importação e exportação, no que diz respeito do Brasil, então nós vamos estar numa situação crítica cada vez mais no buraco então eu, eu acredito que os Estados Unidos não vai repassar essa verba a política do, do Ricardo Salles tem falado em adote um parque foram três empresas que até agora adotou um parque é, Crédito Carbono, que é a Floresta Mais, até agora não tem andado muito bem das pernas. E a terceira seria o lixão zero. O lixão zero já é proibido desde 2014. E pela Lei de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, 12, que fala no artigo 5o, fala um diagnóstico só. Então, ou seja, é o nada do nada. É jogar água no mar. É o, eu não sei é a política até onde vai. então é, eu acredito, como você fez essa pergunta, a reunião com o presidente dos Estados Unidos, John Barry, a redução do desmatamento, dependendo da doação da, de verbas de, dos Estados Unidos, de outros países, isso aí não vai acontecer, infelizmente.